Fala galera, mais um The Watch no Mundo começando, eu sou Murilovi, eu que vou comandar esse vídeo com vocês, estou aqui junto com o Pablo e o Pablo vai contar um pouquinho mais dos nossos programas de estudos na Alemanha, então fica comigo e check it out! Bom, a gente está aqui com o Pablo hoje, o Pablo que trabalha com uma das instituições parceiras nossa aqui da Twizy, a Gizma e o Pablo veio contar um pouquinho mais dos programas que a gente trabalha hoje na Alemanha. São programas novos aí no mercado de intercâmbio e são programas que são muito chamativos para você que está interessado em estudar, em fazer uma pós-graduação, em fazer um higher education, né? fazer uma faculdade e tudo mais. Ah, bom, olá pessoal, tudo bem? Ah, meu nome é Pablo Pereira, eu sou representante da Gizma Business School aqui no Brasil. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a Alemanha. A gente vai falar um pouco sobre esse destino. Até então, não muito explorado pelo mercado de intercâmbio, mercado de turismo brasileiro, mas cheio de oportunidade. E hoje a gente vai explorar e eu vou falar um pouco dessas oportunidades aí para vocês. E cara, me conta um pouquinho mais, por que, que a galera tem que escolher a Alemanha? Me fala um pouco da Alemanha, o que que traz de vantagens para o pessoal? Olha, amor, eu acho que a Alemanha hoje ela é um dos principais destinos, não um dos principais, mas eu acho que talvez um dos mais atrativos destinos destino de intercâmbio para alunos internacionais. A Alemanha hoje ela não é tão divulgada no mercado brasileiro, é, não pela falta de interesse, mas eu acho que até um pouco por não precisar, a Alemanha ela tem um destaque muito grande, mas a Alemanha em si já é o segundo maior destino de migração do mundo. Tá. tá? E se a gente começar a falar de educação internacional, de Higher Education, a Alemanha já é o terceiro maior destino de Higher Education mundial. Tá? Tudo isso tem um motivo, tudo isso é pela possibilidade, pela abertura que a Alemanha tem para alunos internacionais. Porque na Alemanha, o lance lá que acontece muito é o seguinte, tem uma taxa de imigração muito alta. Uhum. Tá? Então a Alemanha recebe muitos imigrantes, mas infelizmente a maioria deles, infelizmente para o país, talvez bom para gente, mas para o país a taxa realmente com esse pessoal, com nível de estudo, nível de ensino não é das maiores, né? das melhores, muitas vezes é um pessoal que pode, pode ser um fugiado ou um migrante de algum outro país, entendeu? Então a Alemanha tem uma abertura, uma possibilidade para aquele aluno interessado em aplicar esse desenvolver no mercado alemão. Na questão de atrações, de destino e tudo mais também, a Alemanha ela é um destino que não é só atraído pela sua qualidade de ensino, não é só uma atração pela sua possibilidade, que a gente já vai conversar já já. Mas a Alemanha em si é um destino que, por exemplo, é o destino do mundo que mais possui atividades culturais. Então, a Alemanha tem mais de 6 mil museus. E quando eu falo museu, não é simplesmente você sentar e olhar um quadro. A gente está falando de museu do videogame, museu históricos e interativos, tem, e você consegue tem, tem ter mais um Tem museu da cerveja lá? Provavelmente. Ah, provavelmente. Inclusive uma... na questão de cerveja, na Alemanha, tem alguns lugares da Alemanha que a cerveja e os drinks são mais baratos do que a água. Meu tá? Deus. Então, para quem não foi para Europa, eu já vou dar essa dica, a Alemanha tem a noite mais agitada de toda a Europa, Berlim tem a noite mais agitada de toda a Europa, então você vai conseguir ter, estar em uma cidade extremamente multicultural, você não vai conhecer só o pessoal do destino. Você vai conhecer gente do mundo inteiro. Vai absorver uma cultura de diversos lugares, extremamente cosmopolita. Tá? E que, bom, para quem gosta de bebida alcoólica, provavelmente é o um paraíso. E para quem gosta de se divertir, não somente nessa parte boêmia, mas eu acho que é, em questão de biblioteca, festivais, todas essas toda possibilidades... a parte cultural, né? A parte cultural ao longo do ano na Alemanha é muito bem explorada, é muito bem utilizada. Então, é um destino que já é o sétimo maior destino de turismo no mundo. Caramba. E isso tem um motivo, isso tem toda a possibilidade, toda essa parte de diversão e sem contar que tem um ótimo benefício, que é... Quando o pessoal pensa em Europa, pensa em grandes países, grandes cidades do Oeste Europeu, pensa que é caro, que tem um valor muito alto, mas não. A Alemanha ela tem um valor baixo agregado, uhum. um valor que você consegue se desenvolver, que você consegue aplicar, que você consegue, literalmente, viver com um valor um pouco mais baixo, um pouco mais com folga e se divertir um pouco mais também. Não, Legal. E cara, só pegando esse gancho aí que você falou de Berlim, me fala quais as cidades que vocês têm a instituição de vocês hoje para que o pessoal também possa conhecer um pouquinho mais, porque geralmente o pessoal está acostumado aí com Frankfurt, Berlim, legal. e não, acaba não conhecendo outras cidades também. E daí você pode falar um pouquinho mais do, dos lugares que vocês têm. Bacana, legal. Bom, é, sobre a Gisner Business School, a instituição na qual eu represento, nós estamos presentes em duas cidades diferentes. Nós estamos em Berlim, que é a maior cidade da Alemanha, e nós estamos também em Hannover. A ver é uma cidade que fica ao norte da Alemanha, 3 horas de Berlim, próximo da França. As duas cidades têm fácil acesso a toda a área europeia. Então você consegue, através de trem ou avião, você consegue visitar, passa um fim de semana em qualquer outro destino na Europa. Então você vai, você pode ir para a Alemanha, você vai estar residindo na Alemanha, mas você consegue passar um fim de semana em Paris ou, sei lá, uma semana em Londres você e tudo viaja isso fácil, né? viaja fácil e muito barato, Sim. entendeu? Uma passagem aérea interna dentro da Europa na área Schengen, você vai pagar uma média aí de uns 5 euros, dependendo. absurdo, é absurdo. absurdo. E cara, na boa, a pergunta que não quer calar, todo mundo deve ficar abismado quando se fala de Alemanha é preciso necessariamente do alemão? Não preciso? Como é que eu vou aprender essa língua difícil demais? Dois tipos de programas que a gente tem, um em cada idioma. Então, lá na Alemanha, nós temos programas de pós-graduação em inglês. tá? São programas com nível de mestrado, no qual o aluno faz o programa inteiro em inglês. E nós também temos a outra opção, que é o nosso programa de Pathway. O tá. que, que é o programa de Pathway? O programa de Pathway é um programa de ensino de língua alemã, tá? para o aluno aplicar para alguma universidade da Alemanha. Tá, mas o porquê que o aluno ia querer fazer isso? né Por que ele não aprende aqui no Brasil? Ou melhor, por porque porque que ele é? vai querer aplicar para uma universidade na Alemanha? Exato. Tá? Não, tá? Eu, né, tem, tem essa. Por né? cara agora, agora você vem com a, com a cereja do bolo. Agora eu vou tacar a bomba. A ideia é o seguinte. Graduação e pós-graduação nas universidades públicas da Alemanha, elas são gratuitas. O quê? Elas são gratuitas. Elas são gratuitas. gratuitas. Vocês ouviram bem? Gratuitas, gente. É isso mesmo. Continua. É isso mesmo. É. Tanto graduação quanto pós-graduação na Alemanha, nas instituições públicas, elas são gratuitas até para alunos internacionais. E, Pablo, não tem inglês, não tem alemão e eu vou lá meter as caras como, cara? Vou ficar maluco lá na Alemanha. Legal. Não, maluco você não vai ficar, porque nisso a gente vai é. te ajudar lá. É, para o aluno que não tem inglês tá? e pela oportunidade de você conseguir estudar em uma instituição pública na Alemanha, você vai precisar aprender o idioma alemão. Tá? Então é o seguinte, a Alemanha ela vai te dar essa possibilidade de você realizar a sua graduação ou a sua pós-graduação sem pagar nada pelo curso tá? O que a Alemanha pede pelo menos para vocês em troca é falar o idioma deles, falar o idioma alemão Então é aí que a gente entra O aluno que tem o interesse e quer saber como faz todo o processo é muito simples Na verdade ele precisa a priori aprender o idioma, é aí que a gente entra então, nós temos um programa desenvolvido para todos os tipos de aluno. Mesmo aquele aluno que já tem um alemão quase fluente, quanto ao aluno que não fala nada de alemão. Sim. Dentro desse programa, o aluno vai aprender uma língua nova, ou seja, ele já vai ter um upgrade no seu próprio currículo. E aprendendo essa língua nova, ele também terá um conteúdo de preparatório para exames na Alemanha e consultoria individual para aplicação nas universidades. Então, você consegue aplicar para as universidades da Alemanha, Tá? tanto uma graduação quanto uma pós, a partir do programa de línguas que é chamado de Pathway. tá ah, foi. Que é o nosso programa de línguas de alemão, no qual a gente ensina alemão para o aluno, junto com o alemão nós fazemos um preparatório para exames e realizamos também uma consultoria individual para aplicar o aluno dentro da universidade. E uma coisa boa então e bem importante, Monilo, que é realizando um programa de Pathway desse... Aprender a língua será o único momento quando o vai fazer um investimento, que vai ser o investimento dele de aprender uma língua nova e durante todo o restante ele vai poder. Bom, está na Alemanha, vai poder fazer a sua graduação, que tem um alto nível de qualidade, as universidades da Alemanha, dentre as melhores do mundo, ele consegue aplicar na Alemanha inteira, não tem nenhum, nenhuma cidade específica na Alemanha que ele precisa aplicar. Sim. Então ele consegue... É, fazer tudo isso aí também, ainda tem a possibilidade de trabalhar. Ele já pode estagiar desde o seu primeiro ano. Então ele já consegue se manter, ele já consegue pegar uma experiência no exterior ao mesmo tempo que ele já está fazendo um curso de extrema qualidade com nível de graduação ou pós-graduação. Tudo isso baseado em desenvolver o seu idioma através de um programa que prepara e também auxilia e faz toda a consultoria do aluno para ingresso dele na universidade. Sim. não é só para falar pessoal, às vezes pode ter ficado um pouco confuso. É, a Gizma, ela tem as instituições em Hanover e em Berlim. Porém, você fazendo o pré-foi para aprender o, o, o alemão, você pode aplicar em qualquer universidade e qualquer instituição da Alemanha inteira. né? Não só em Hanover e em Berlim. Você pode aplicar para a Alemanha inteira. E, Paulo, como é que funciona a parte de visto lá, cara? É muito complicado, não é? Não, na verdade, na Alemanha é muito simples. Tá. Na Alemanha, é, a gente não precisa de visto o brasileiro não precisa de visto para entrar na Alemanha. A gente através do nosso acordo da área Schengen, que é a área de países o acordo comum de livre circulação entre países europeus, a gente pode chegar lá da Alemanha simplesmente com o nosso passaporte, né? Então a ideia é, a gente chega lá na Alemanha e lá é carimbado o nosso passaporte, que é o nosso visto de turista, tá? Esse é isso só que você vai precisar para entrar na Alemanha, tá? Todo o resto, todo o processo, a gente só vê lá na Alemanha. Isso é interessante. Lá na Alemanha, nessa questão de visto, bom o aluno vai precisar comprovar alguns, uma série de documentos, responder alguns questionários também, fazer uma comprovação financeira e mostrar onde ele vai estar loca localizado. No caso, uma acomodação ou bom a endere o endereço dele, de fato, que ele vai estar localizado na Alemanha. Maravilha. Basicamente isso. Fez isso, a escola vai fazer todo isso. o trâmite de visto e ele já pega o visto de estudante dele. Perfeito. Lá, como a gente sabe que o nosso aluno não precisa de visto aqui da Alemanha e a Alemanha, é, nós temos muito... Na nossa instituição, nós temos um cuidado muito grande com todos os alunos. Então, a nossa ideia é nós fazemos suporte para esse aluno em todos os quesitos. Tanto na questão de visto quanto na questão de acomodação, tanto na questão de conseguir arrumar um trabalho. Nós também temos um departamento de carreiras no ah, é qual a gente ajuda os alunos a buscarem um emprego na área deles, buscarem algo realmente que eles queiram trabalhar. Então nós temos uma série de benefícios, todos os serviços e tudo incluso dentro do mesmo programa. Ah. Dos mesmos programas, na é verdade. Pablo, fala pra gente como é que são as oportunidades de trabalho, cara, lá na, na Alemanha? Legal. Apenas se lembrando, trabalho na Alemanha. Você pode trabalhar 20 horas semanais durante o seu período de programa de Higher Education e depois que você terminar, você ainda pode pegar uma extensão na Alemanha de um ano e meio para trabalhar full time. tá? A Alemanha hoje é um dos principais destinos do mundo que tem essa possibilidade de trabalho, que consegue ainda dar uma possibilidade de trabalho diferencial para o aluno. Porque, não falando mal de outros destinos, mas a Alemanha em si, ela tem uma abertura legal para o estudante internacional, para o profissional internacional. Então o aluno ele não precisa necessariamente desesperar e acabar pegando o primeiro trabalho e achar que vai ficar nisso o tempo todo. Não. Na Alemanha é o seguinte, nós estamos dando a possibilidade do aluno ter o seu alto nível de certificação, incluindo mesmo certificação alemã. Então, a nossa ideia é, através das nossas parcerias que a gente tem com o mercado, fazer colocações lá no mercado. Então, colocar o aluno realmente para ele trabalhar na área que ele quer aplicar. Ou na seja, área... ele, não vai, ele não vai lá tipo, trabalhar só para se manter ele vai lá trabalhar e ter um, um crescimento profissional e também no, no, no, no currículo dele é o, e tudo mais. Perfeito. A gente sabe que muitos dos intercambistas já tem um ótimo currículo. Então, você encontrar um destino que você possa usar o seu currículo é o principal. Então, você consegue utilizar o seu currículo e aplicar dentro de algumas áreas. Você consegue ter um alto nível, um nível de gestão, um nível acima, através da possibilidade e a estrutura que a Alemanha tem para te receber. Uma coisa que o pessoal não fala muito, mas a Alemanha é hoje o país do mundo que mais recebe novas empresas. Tá? Então, Maravilha. Beirinha é a cidade que mais recebe novas empresas do mundo. Então, você consegue ter um contato muito grande com o um mercado totalmente transnacional. Maravilha, cara. Maravilha. E é isso aí, então, galera. O que vocês vão ficar fazendo aqui no Brasil? Bora estudar na Alemanha. Então, é isso, galera. Gostaria de agradecer a sua presença. Pablo tamo Luiz. junto. Uh, é uh. nóis. Nice. E galera, qualquer dúvida que vocês tiverem entre em contato com a gente pelo info@chuystravel.com. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui no nosso vídeo e também se inscreve no nosso canal para você receber aí as novidades assim que a gente tiver postando os nossos vídeos. Beleza? A gente fica por aqui e a gente se vê em breve na Alemanha. Muito show, muito show. Aí, velho, primeiro vídeo. Eu tô emocionado. Obrigado, Paulo tal, tal, tal. Quando você fala obrigado, Pablo, faz assim, ó. Aí a gente faz assim e volta. É. Eu acho muito legal. <risos>